Oi! Então todos vocês viram o vídeo do Alan Becker, animação mais famosa de Minecraft. Eu não assisti tudo, eu só vi os primeiros 15 segundos. Mas eu falei assim, ah, por que não gravar um vídeo de reação? Então eu gravei, que é esse, no caso. Vamos dar play. Uh. Tá, o cara tá pegando o portal do Nether, eu acho. Tá. É assim mesmo. Não, mas agora virou uma subida? Nada a ver. É, o Red sumiu. Vai. descida, meu. Sumiu o laranja também. Ah, é explicado a aranha. Explicada, explicada, explicada. É, ok. Hum. Ela pode ser aí alguma coisa? Caramba, largaram tudo as comidas. Tomar leite, né? Passar a disposição do Minecraft. Total sentido, né? O se aí aranhas estão vindo. Pelo carrinho. Lógico. Pum. Pum. Pum. eu Estou descendo ou estou subindo? Confundi minha mente toda. Os aranhas botaram um forte aqui e estão indo. Estão indo. Menos um. Ixi. E agora? Ah, boa. Inteligente. O que vocês vão é agora? Vão de pé? Todo mundo... É, feliz, amiguinho. Ah. Sabia, sabia. Nossa. Não tem fim? Se juntando, ó Meu Deus, e agora? Tem que fazer o quê? Boa Criativo Mano Boa, boa, boa Esqueleto Fórmula 1 E agora? Ó, trilho. Duvido, não duvido, não vou até me arrumar aqui. Mano. ah, não vai dar. Uh, deu certinho, irmão. Ah, vamos fugir. De jeito aí, o cara são profissional Ah, não, não, mentira. Mano, F aranhas. Ah, meu, ela lógica foi embora. Ué, Ixi. Nossa, uma só na né? tarefa. Mano, a não desiste, cara. Mano, é guerra agora, agora é guerra. Ah. <risos> e agora é arranha. Ixi. <risos> Será que eles vão conseguir? O portal tá ali. Mas é um caminho muito longo. Ah. O louco. Do nada. Chegou agora é guerra. Ué. Mais. Achei, achei. <risos> Eita o tá Que? Isso é aleatório Uh, pior ainda, tá dando um agora.